Meu nome é Adriano Belisario, da Escola de Dados. É, vou explicar mais ou menos o que, que é esse encontro, né, de onde veio esse, esse momento, e passar a palavra aí para a Judite, que é a nossa convidada especial. É, esse é o terceiro webinar que a gente está fazendo. O primeiro já está disponível aí no canal, foi uma conversa com o Álvaro Justi, o Turicas e o Rodrigo Menegar sobre jornalismo de dados, no formato de perguntas e respostas, está aí no canal para quem quiser é, conferir. O segundo foi com o Fernando Barbalho, é, falando sobre R, dados do Tesouro Nacional, e, e agora temos a Judith Cipreste do Colabora Dados, que vai falar um pouco sobre essa iniciativa e sobre alguns temas de transparência e dados abertos no geral, né? como que essa iniciativa se relaciona com isso. Esse webinar a gente faz é, convidando os membros da Escola de Dados, a gente ampliou, tem aí também a rede do Colabora Dados presente hoje. É, e aí só para dar uma contextualização aí do que é o programa de membros, a gente lançou ele no meio do ano... No, durante a campanha que a gente fez E reabriu agora com a inscrição do CODA A possibilidade das pessoas se tornarem membro Participarem é, e acompanharem a agenda desses encontros O próximo encontro vai ser de novo com Álvaro Justin, Que vai falar sobre o Brasil I.O. e Python é, Tem também um boletim mensal Que a gente compartilha com as novidades E desconto no CODA, que é a conferência de jornalismo de Dados e Métodos Digitais que a gente organiza em 23 e 24 de novembro em São Paulo. Acho que a Judith também vai compartilhar algumas coisinhas sobre isso hoje. Então, sem mais delongas aí, para não prolongar muito, só queria reforçar de novo para quem está assistindo, dar um feedback aí para a gente no chat do YouTube de como tá, se está rolando bem. Mas já vou passar a palavra aqui para a Judite para ela se apresentar, dar um, um aí para a gente, se apresenta e depois conta pra gente um pouco do colaboradados. Ana Paula mandou um coraçãozinho, eu acho que isso significa que está tá funcionando o áudio. Oi, gente, tudo bem. É... Ana Paula. Ana Paula faz parte do Colabora Dados. Provavelmente, se for a Ana Paula que eu conheço, ela faz parte do Colabora Dados. Então, oi, gente. Boa noite para vocês. É, como o Belisário falou, meu nome é Judith. Ah, eu sou a pessoa que está à frente do Colabora Dados hoje é, como diretora e fui uma das cofundadoras, é, junto com o João. E, enfim, hoje, a, nessa, nessa nossa conversa, eu vou contar um pouco das coisas que a gente já fez, o que a gente está fazendo, que a gente vai fazer também. Alguns spoilers aí. É, deixa eu compartilhar aqui a minha tela. É, não sei, no caso, as perguntas são no final, né? né? É, pode ser no, durante aqui, eu posso, eu vou ficar acompanhando, eu estou olhando aqui o chat. Tá e aí, quem, quem interagir, eu posso falar aqui. Tá bom, é porque quando a gente compartilha aqui a tela, vocês só vão ver a minha tela, então, deixa eu colocar aqui, é, deixa eu botar aqui, Calma hum. aí, hum, compartilha a tela, vamos lá, deixa eu ver, ah, já apareceu no Obrigada, né? <risos> Deixa eu botar aqui. Já acabou, já. Acabou. Deixa eu botar aqui. Tá todo mundo vendo? Eu acho que tá. Eu botei aqui na tela cheia também, então acho que tá, tá tudo certo, sim. Beleza. É, bom, se alguém quiser depois é, dar uma olhada nessa, nessa apresentação, o link dela é esse daí que tá aqui, ó. Deixa eu ver se eu tenho uma canetinha. Não tem uma canetinha aqui? Tem um... Deixa eu ver. Ah, tem aqui. É, é esse bit.ly. É, como é que se chama isso daqui, gente? Esqueci o nome. Tá. Barrinha. Elaborar dados em maiúsculo, tá? É, por alguma razão a gente tinha um link com letra minúscula, ele não estava entrando, então tem que colocar maiúscula para poder estar tá aí nessa apresentação. É, bom... Meu nome é Judite é, Eu, como eu disse, eu sou a diretora e a cofundadora do Colabora Dados. É, além disso, eu trabalho como jornalista de dados no UOL, e, enfim, eles têm aí essa dupla função. É, quem quiser meu contato, eu sou bastante ativa no Twitter, então, minha arroba é Judite CYpreste. c y e é, podem me mandar coisas, é, enfim, falar comigo, lá é mais fácil. Bom, ok, <risos> não estamos aqui para falar sobre a minha pessoa, mas, enfim, para falar de muitas pessoas também, é, queria mostrar para vocês hoje a equipe que integra o Colabora Dados. Então, hoje nós somos em seis pessoas, é, logo mais entraram mais duas pessoas. A ideia é ser um projeto, como o próprio nome diz, né, colaborativo, então a gente tem diversas pessoas de diversos é, meios e enfim, profissões. É, tem eu como jornalista, minha formação é em jornalismo e letras, tem o João que está aí do lado, é, o João, ele é formado em Direito e ele cofundou o colaborador junto comigo, ele programa também, eu também programo. É, tem a Ana, que provavelmente foi ela que mandou aquele coraçãozinho lá no início. A Ana, ela é a nossa desenvolvedora de, de back-end, então ela, ela é responsável pela, por administrar o site, é, por organizar as coisas que precisam entrar. Temos a Letícia, a Letícia e eu apresentamos juntos o nosso podcast. Logo mais eu vou falar sobre todo esse monte de coisas que o Colaborador acaba fazendo aí, inclusive o podcast. A Letícia ela é também desenvolvedora do, do, do ColaboraDados. Temos o, o Bruno, o Bruno, ele é uma das pessoas mais ativas hoje no que eu conheço com relação além de acesso à informação. Enfim, eu venho da Live eu fico brincando com ele queria que ele tinha que ganhar o Nobel da Porque ele, ele merece o Nobel da Lai, eu, eu vou criar esse, esse prêmio aí. O Nobel da Lai, com certeza, iria para o Bruno. Se bem que eu tenho o Luiz Toledo também aí na parada, então seria uma disputa acirrada. Mas o Bruno, ele nos auxilia com questões jurídicas também, junto com o João. É. E também temos a Tarice, que é uma, que é a nova, também uma das novas integrantes aí do, do... ai, meu Deus, eu entrei no, no, no Telegram. Eu pensei Desculpa, gente, liga não. não mas aqui, aqui a gente está vendo a sua apresentação ainda. Ah, é? Ah, então eu posso ficar xeretando no meu Telegram enquanto vocês veem isso? É ah, que bom, que eu recebi mensagem, eu fui olhar porque a gente estava resolvendo uma treta, enfim. A Ana Tarrice, ela é a pessoa responsável pelo front, então ela acabou de chegar, foi uma das últimas pessoas a integrar a equipe, e por que, que eu estou falando desse monte de gente, né, e não falo logo do ColaboraDados? Porque, enfim, né, esse monte de gente faz o ColaboraDados acontecer. E, enfim, a gente é, é, é um, como eu disse, um veículo colaborativo que busca é, trazer à tona as questões de transparência governamental no Brasil. Não só isso, como também falar de dados. Então, não é só sobre transparência. É, com relação ao governo, mas também falar de dados de uma forma geral. Então, a gente hoje tem algumas veias, a gente chama de veias no projeto, né, onde a gente atua em diversos frontes aí, relação a, enfim, um mundo de dados, é, tentar entender mais sobre o que é dados abertos, é, o que que você pode pedir numa lei de acesso à informação, então a gente tem diversas vezes a gente vai meio que explorando essas coisas com, com o intuito de democratizar esse conhecimento. Né? Então, o primeiro deles, né, que foi basicamente o que originou o colaboradados, Dados, foi a ideia do Banco de Bases de Dados. Então, se você hoje entrar no ColaboraDados, né, acabei não falando, mas é colaboradados.com.br, o nosso site, é, se você entrar hoje no ColaboraDados, você vai se dar de frente com esse banco de bases de dados, que nada mais é do que um agregador, um grande agregador de, é, de links, Onde você pode encontrar bases de dados confiáveis. Então a ideia surgiu justamente porque muita gente é, se perdia, queria encontrar um dado relativo, sei lá, à educação da Prefeitura do Rio de Janeiro. Como vocês devem ter percebido, eu já devo ter puxado alguns S aí. Vocês devem ter X no caso, né? Não é essa. Vocês já devem ter percebido que eu sou de lá. Então, já vou puxar a sardinha, vou falar, vou botar um monte de exemplo do Rio de Janeiro aqui. É, então, vocês imaginem que vocês querem procurar um, um enfim, um dado sobre a Prefeitura do, do Rio de Janeiro, sobre educação. Ao invés de você ficar lá, explorando o site, perdendo o tempo, a gente resolveu juntar isso tudo num lugar só, fazendo por assuntos. Então, um exemplo que eu gosto muito de dar, é. enfim aí, né, nossas diretrizes, é, esse banco de bases de dados, ele é colaborativo, porque as pessoas nos enviam e nos ajudam, e a gente sempre dá aquela olhada para ver, né, assim, se se condiz, se não é um link quebrado, se não é uma base que foi manipulada, porque a ideia é oferecer para o enfim, para o nosso leitor, para quem acessa o site, é, essa confiança de poder clicar ali e ver que é uma base que não foi manipulada, que não tem nenhum tipo de, sei lá, alteração e tal. É, claro, que, aí no caso a gente também é, é, faz parceria, por exemplo, a gente o Beller falou que o... Turicas vai aí falar do Brasil.io. O Brasil.io, inclusive, é um dos nossos parceiros, porque o trabalho, já vou adiantando a palestra do Turicas aqui, o trabalho do Brasil.io, basicamente, é, é montar esses datasets, enfim, deixar mais acessível. É, nós temos datasets do Brasil.io no nosso site. É, enfim, gratuito, porque, óbvio, imagina que você tem um, uma base de dados aí de, sei lá, uma empresa, e ela é paga, não sei ela não vai entrar no nosso site porque justamente a gente segue o preceito de que só vai entrar o que for né, gratuito e acessível para todo mundo. E, claro, confiável, né? É, toda a base é. de dados que ela é enviada ou sugerida para a gente, a gente tem um critério muito grande de, de, de avaliação para ver se se ela condiz, se ela está mostrando aquilo que ela tá, que, que diz que está mostrando. É, enfim, às vezes é, é até um processo bem demorado, porque como tem todo, todo mundo acaba fazendo muita coisa no projeto, é, ela, às vezes a pessoa manda e depois fala, poxa, mas eu mandei, vocês olharam porque a gente realmente preza é, nessa confiabilidade. Uhum. Então. É, só para falar, falar do, do exemplo que eu acabei esquecendo. É, então, por exemplo, você vai lá, entra no nosso site, imagina que você, sei lá, seja um estudante de cinema, e por acaso você queira fazer um projeto sobre é, filmes feitos pelos países que, que integram o Mercosul. Bom, dentro do Colaboradores você vai ver que dentro lá do, da categoria cinema, você vai clicar na categoria cinema, você vai conseguir encontrar um, um, um link é, que te leva a essa base de dados e que já foi, enfim, revisada toda direitinha, você vai conseguir lá fazer a sua pesquisa. Então, a ideia, a ideia hoje não é ter bases de dados no nosso site, tem muita gente que confunde isso. A gente não tem hoje capacidade, infelizmente, a gente até pensa talvez futuramente, é, ter essa capacidade de armazenar essas bases de dados no nosso site. Hoje a gente é, não tem como fazer isso, então a gente apenas direciona para os links, mas a ideia é ser esse agregador e que, enfim, seja um ponto de encontro para quem manipula dados e está procurando eles. Uma espécie de índice, né? Exatamente. Então, e assim, é, como eu disse, ela é, ele é totalmente feito, tudo bem que no começo era meio eu e o João ali, a gente foi pensando, então algum, algumas categorias, inclusive cinema, tem poucas bases, Acho que mais tem são das esferas do governo, né, federal, estadual, municipal, mas, é, no início, a gente tinha pouca, porque a gente foi colocando, revisando, e tendo a certeza que a gente estava oferecendo alguma, alguma, alguma coisa confiável para as pessoas. Uhum. Então, enfim, a ideia também é depois ter mais categorias, é, também, é, a gente está num processo hoje de formatação no nosso site, porque a ideia é ele ser mais acessível, é, para pessoas que têm baixa visão, que têm daltonismo a gente está pensando tudo isso, enfim, só que é muita coisa para fazer, então a gente está fazendo uns pouquinhos, mas a gente está fazendo. Uhum. É, uma das nossas outras veias é o nosso robô, é, o Colaborabot, ele é o, simplesmente o robô que monitora a diferença no Brasil, como assim? É, é, na verdade tudo surgiu de um trauma meu é, ano passado eu fiz uma matéria é, contando sobre a Copa do Mundo de 2014 que foi aqui no Brasil e enfim, no meio da é, existia um site do governo federal mantido pela CGU né, que é a Controladoria Geral da União esse é. site ele mostrava todos os dados relativos ao evento, então, contratos, licitações, quanto foi gasto, quanto deixou de ser gasto, enfim, tudo isso. Estava centralizado nesse site. E, enfim, comecei a fazer as reportagens e tal, não sei o que, até que, é, de tanto enviar pedidos de lei de acesso, e-mails, etc. O site simplesmente saiu do ar, no meio da apuração, no meio da série de reportagens. É, enfim, eu entrei em contato com a CGU, a CGU disse que era aquilo mesmo, que tinha tirado do ar, que já tinha passado da validade do site, deu uma confusão, é, não quiseram dar os dados, é, enfim, vocês imaginem aí a loucura que é tentar fechar, né, ano passado teve a Copa, então a gente tinha aquele time da Copa, foi uma loucura, no fim... O é, Colabora Dados, apenas esse ano, ou seja, um ano depois desse fato, o é, Colabora Dados conseguiu, graças ao Bruno, é, esses dados da Copa, então, assim, os dados da Copa de 2014 foram recuperados e eles estão hoje disponíveis no, no nosso site. É, a gente conseguiu subir no, no web arquivo. É, enfim, a gente, é, basicamente, por... Por conta disso surgiu a ideia do Colaborabot, que nada mais ele faz do que ficar avisando é, sempre que um site governamental sai do ar. Então, basicamente, ele tem hoje um grande banco é, de sites e ele entra nesse site ah, 24 horas por dia e avisa sempre que eles estão disponíveis. E Acreditem sites governamentais de dados ficam disponíveis muitas vezes, é, então, assim, é absurdo o quanto uh, uh, dados, assim, às vezes semanas, não tem aviso de manutenção no site, é, enfim, e aí o colaborador está aí é, fazendo essa, essa, essa como é que chama, esse monitoramento. É, encontrar partida ele hoje a gente guarda no banco de dados todas as vezes que esse site sai do ar então a ideia é que depois futuramente a gente tem um grande banco de dados dizendo quais sites saíram do, do ar, por quanto tempo, qual era o órgão que administrava, e uhum. de repente chegar para os órgãos e falar, poxa, olha só, o site de vocês, sei lá, em um ano, ficou, sei lá, dois meses para doar. É, e aí, para quem tiver curiosidade, todo o nosso projeto, eu esqueci de dizer, mas já, todo o nosso projeto é open source, isso quer dizer que todos os nossos códigos estão disponíveis. Para quem tiver curiosidade, é, o nosso código do ColaboraBot, ele é feito em Python. É, o nosso código do site, ele é feito em Jekyll, mas a gente está passando ele para Django, que também é um framework, para quem que entende aí das programações. Estou <risos> falando com você que entende de programação. <risos> é, ele é feito em Jekyll, um framework de Hub, mas a gente vai passar ele, está passando, na verdade, para Django. E, que é o um framework em Python, é, então, futuramente, eu acho que o nosso projeto vai acabar sendo todo em Python, mas, enfim, para quem tiver curiosidade, quiser ajudar, enfim, está tá tudo disponível. É, inclusive, é, só umas aspas aqui... O nosso ColaboraBot, hoje, ele está parado, porque a gente está fazendo algumas manutenções nele. É, quem quiser ir ajudar, a gente está precisando de ajuda. Você que entende de programação, que entende de Python e quer ajudar a gente, pode chegar e ajudar. A gente está precisando de uma ajudinha aí, para ele voltar a funcionar de uma forma legal. É, fecha aspas. É, e o nosso terceiro, enfim, nossa terceira veia aí é o Coluna 7 que é o podcast de jornalismo de dados que a gente tem. É, como eu disse, ele é apresentado por mim e pela Letícia Silva. A Letícia é programadora de formação. É, e a ideia é difundir de uma forma mais palatável e, enfim, sem delongas, de uma forma mais leve, o que é o jornalismo de dados. Então, a gente fala sobre, é, enfim... Python, a gente fala também sobre dados abertos, a gente fala sobre visualização, é... Hoje a gente pode ser ouvido não só no nosso site. Ah, lembrando que essa apresentação, todas essas imagens aí tem uns linkzinhos. Então, não precisa ficar ninguém eufórico que perdeu alguma coisa, porque está tudo com linkzinho. Aqui é que eu acho que eu não consigo clicar, não. A Enfim. gente pode colocar também o link da apresentação na descrição do vídeo, depois ah, que já dá uma olhada, fica fácil. Beleza. É, então, a gente pode ser ouvido aí em todas essas plataformas, é, inclusive no nosso site. Para quem não quiser escutar em nenhuma plataforma, pode ouvir lá no nosso site. É, hoje a gente, enfim, já falou sobre diversos assuntos, inclusive com a Natália Mazotti, que, enfim, é, foi, ela veio conversar com a gente do, de, sobre o que era jornalismo de dados. É, e conversamos também. O último episódio que a gente fez foi com o Rodrigo Menegati. Ai, é muito difícil falar Menegati. É, o Rodrigo Menegati, que também falou aí com, com o pessoal da escola. É, a gente falou com ele no último episódio sobre visualização de dados. Foi um dos episódios que nossa, a gente recebeu muito feedback sobre isso, muita gente com dúvida muita gente querendo entender mais é, nós sempre também além de entrevistar pessoas influentes nessas áreas a gente também coloca links do que elas falam de estudo, de livro de site de tudo então, se alguém tiver aí querendo escutar de uma forma mais leve o que é jornalismo de dados Aí, podem acessar tudo. Bacana. É, e, por último e não menos importante, a gente tem aí a Dados do Mês, que é o nosso, a nossa newsletter. É, ela é feita mensalmente, como já diz o nome. É, a gente reúne é, coisas que o colaborador dados descobre ou faz... É, coisas que os nossos membros acabam escrevendo, então a gente tem postagens muito legais no nosso site, quem quiser dar uma olhadinha lá depois, é, sobre data science, sobre dados abertos, sobre raspagem de dados na internet, a gente tem tudo isso, é, inclusive fica aí a recomendação, a gente tem um manual sobre como iniciar em data science muito legal, é, que a Letícia Silva fez, que é um, é um dos manuais é que a gente não tem hoje monitoramento de, de acesso no site, mas é, a gente, eu acho, meu achismo, tá aqui a pessoa que é jornalista de dados falando de achismo, mas <risos> Casa de Ferreiro cheio de pau. É, <risos> É, gente, eu acho que é um dos, um dos nossos textos mais acessados, porque, enfim, a Letícia reuniu diversos links de diversos. Programação tem Python, tem R, tem, tem um monte de coisa para você ir lá e dar uma olhada muita coisa gratuita. Tem também conteúdo pago, mas, assim, tem muita coisa gratuita, caso você queira dar uma olhada, assim, se incomodou isso. É, então, assim, a gente está aí reunindo bastante informação, que a ideia é realmente essa de difundir é, informação. Então, assim, para quem quiser receber isso de forma mais rápida e exclusiva, é só assinar a nossa newsletter. Enfim... Uma das coisas que, para quem assina a nossa Newsletter, é uma das coisas que acabou recebendo bem lá no início, né foi quando a gente descobriu que simplesmente existiam portais é, municipais de dados abertos que estavam minerando moedas de computadores, de pessoas, né de usuários, como assim, né? É, uma das nossas investigações aí, a gente estava aí reunindo... É, links de bases de dados, é, e daí a gente acabou esbarrando nos portais de, de, de uma cidade de Alagoas, é, que mostravam, e que, enfim, tinham propagandas de criptomoeda Então, uhum. quando a gente foi ver como é que estava a memória dos nossos computadores, estava é, na, nas alturas... E a gente foi ali analisando, olhando o código-fonte do site, é, principalmente o João, o João que, foi, que deu esse furo aí de, de, de reportagem. Ele foi, deu uma olhadinha no código-fonte, e aí a gente descobriu que, na verdade, você, que às vezes estava lá procurando alguma informação sobre a sua cidade, querendo saber alguma coisa sobre repasse, enfim você estava sendo, o seu computador estava sendo usado para minerar criptomoeda. Então, enfim, acabou repercutindo bastante esse caso. A gente, inclusive, saiu no, no G1 Malagoas. Então, acabou repercutindo. Lá. Eles, eles responderam para o G1 que tinha sido uma falha, etc. Foram, no total, quatro cidades que tinham esse, esse, esse, tinha ocorrido essa invasão, né? E estavam criptografando moedas em computadores de usuários. Então, tá vendo? Você assinante da nossa newsletter, você iria receber isso aí rapidinho, no primeiro amor. É, qualquer coisa também, gente, tá lá no nosso site, tá? Se vocês quiserem ler e entender mais, tá tudo lá no nosso site, é, e aí, como eu já disse, né, a gente é um, um, um projeto colaborativo, é, nós atualmente não recebemos ajuda de, enfim, recorrente de empresas, é, nós não somos filiadas ao governo, não tem nada disso, é, a ideia é que até futuramente a gente tente algumas bolsas de, sabe, de, de projeto que ajuda e tal, uhum. Mas é sempre muito difícil porque tem muita gente concorrendo também. É, uma das formas da gente se manter é justamente com a ajuda é, de das pessoas. Então hoje a gente tem dois modos das pessoas nos ajudarem, que é pelo nosso e-mail. Caso você queira enviar uma base de dados que você conhece, você pode enviar pelo nosso e-mail, que é colaboradados@gmail.com. É, também temos um formulário no nosso site, caso você, enfim, tá, esteja lá fusticando no site agora, saiba de alguma base de dados que não está no site, você pode enviar lá para gente. E para você, camarada que sabe programar, é super bem-vindo a sua ajuda no nosso GitHub, no repositório do projeto. Como eu disse, todo o nosso código, tanto do ColaboraBot, tanto do nosso site é aberto e... Você também, que, que é da programação, caso não saiba, está é, rolando agora nesse mês de outubro a Hacktoberfest, que é um projeto, enfim, mundial, que a ideia é fomentar a ajuda em projetos open source. Então, você fazendo um cadastro lá na, na Hacktoberfest, é, depois que você faz quatro PRs, quatro pull requests, em qualquer projeto open source, é, você ganha uma camiseta no final. uns adesivos aí, bem legais, eu participei do ano passado e a camiseta é muito bonitinha. É, ganhei também um, um porta-copos, vale lembrar. Porta-copos são importantes, a gente não dá valor a eles até ver os nossos móveis manchados. Então, é, é muito legal a iniciativa realmente ajudar projetos open source, que é, são projetos que são difíceis de manter, e que, ao mesmo tempo, são muito importantes para a sociedade. É, então, assim, quem quiser aí nos ajudar, a gente está com várias issues abertas, tanto no nosso bot, tanto no nosso site. É, a ideia também, todo o nosso código hoje, ele é em português. Que não é uma coisa que geralmente programadores fazem, né? geralmente o pessoal usa muito inglês. Mas, como é, nós somos também uma iniciativa, é, não só de né, programação, como também a gente tem esse lado do jornalismo de dados, e a gente sabe que tem muitos jornalistas que está começando agora a programar, é, a ideia é ser o mais simples e, e, e, e assim, é, fácil possível. Então, até nisso, a gente se preocupou de ter um código em português. É, eu estou falando isso porque tem muita gente que chega lá e fala assim, poxa, mas código códigos vocês têm português, que é melhor colocar inglês, que todo mundo entende. Não, não é. Eu sou a pessoa, lá do, eu sou a única jornalista na equipe, eu às vezes eu falo assim, não, gente, mas pela ótica do jornalista, é assim, é assim assado que acontece. E, enfim, essa troca de experiências entre profissionais de diversas áreas é, é, é até muito boa por conta disso, né, porque a gente vai vendo coisas que a gente, enfim, desconhece, trocando experiência e tal, então, assim, isso tudo para dizer que você pode nos ajudar sabendo programar ou não sabendo programar. É, essas, por exemplo, são algumas, é, algumas mensagens que a gente recebeu bem lá no começo, é, pelo nosso formulário, então, assim, eu gosto, a, a, minha mensagem, a minha mensagem, meu e-mail favorito é esse, porque assim, eu sou de Niterói, eu não sou carioca. Eu não sou carioca, tá? Eu sei que quem é do Rio de Janeiro se importa muito de falar se é carioca ou fluminense. Eu não sou carioca, eu sou fluminense. É, nascida em Niterói. É, e aí eu lembro que quando a gente começou a colaborar dados, é, esse foi um dos primeiros e-mails que a gente recebeu, que foi alguém falando assim, olha, eu sou aqui de, de Niterói tem esse site aqui, aí eu olhei esse site e falei assim, nossa, eu não acredito que eu eu não coloquei esse site lá e aí eu sempre olho esse e-mail e, e, e rio, porque enfim, né não colocar o próprio site a transparência da sociedade não é complicado mas, enfim, aí a gente tem várias, tem gente que só manda um excelente trabalho, parabéns que pra gente é maravilhoso também receber esse tipo de mensagem, podem mandar mas, é só para mostrar que, enfim, você pode nos ajudar por e-mail também. Ah, claro, se você tiver aí um dinheirinho sobrando, não é demais, você pode também ajudar é, a manter a infraestrutura do nosso site e do nosso projeto lá no Apoia-se. A gente tem um linkzinho com esse mesmo porquinho aqui que está que, que aqui no, no nosso site. É, você pode ajudar com valores a partir de um real por mês. Então... Se tiver aí um realzinho sobrando, você pode nos ajudar. É, hoje, graças à ajuda de, de algumas empresas e, e pessoas físicas, a gente conseguiu já três coisas muito importantes para a gente, que foram um site, um domínio para a gente, porque a gente não tinha nosso domínio, não era uma das prioridades. Financeiras, onde a gente queria aplicar o dinheiro em outras coisas, então o domínio estava ficando para lá, mas hoje a gente tem o domínio, então vocês podem procurar a gente colaboradores.com.br é, A gente também hoje, graças à ajuda de pessoas que acreditaram no nosso trabalho, a gente tem um servidor para o nosso robô e também ganhamos microfones para o nosso podcast então, assim, não é só financeiro, a gente também pode é, a gente também precisa de ajuda de mão de obra, a gente também precisa de ajuda com base de dados, enfim, tem diversas formas. Se você está aí querendo nos ajudar, enfim, pode ajudar de várias formas. É, eu acho que ah, acabou. Então, é isso. Acabou. Eu falei pra caramba. Mas, enfim, eu acho que é isso. É, tem que falar... Ah, é, a gente também... Belisaro falou lá no começo sobre. E aí, falando sobre os nossos projetos futuros, né? É, o, a, escola, o, a escola de dados, como vocês sabem, eu já estou fazendo o papel do Belisar aqui. A escola de dados, como você sabe, ela faz de <risos> E agora... o poder. Tá, a gente não está te vendo, só para compartilhar que você está ah, na. Tá, Deixa eu sair aqui, então. E, é, aproveitando, então, aqui essa nessa pausa, é, falar que, que, que quem tiver pergunta, ou quem quiser interagir, pode mandar aí no canal, que eu estou olhando aqui, eu vi que o Juan deu um tchauzinho, é, <risos> e eu tinha algumas perguntas para fazer, na verdade você já, já, já respondeu uma, que era de como colaborar, você disse que é através do e-mail, mandando uhum. sugestões. A outra que eu tinha para fazer também é, é sobre isso do CODA, que você vai comentar agora o que, que vocês uhum. estão planejando para o futuro e o que, que isso tem a ver com o CODA. Também tem umas duas que eu vou deixar para daqui a pouco uhum. e ver se alguém mais quer, quer mandar alguma coisa aqui no chat. Tá, então, é, como vocês viram, a gente já fez muita coisa. Você está me enxergando? Vocês estão me vendo, né? Tá. É. Então, é, como vocês viram, a gente já fez muita coisa no Colabora Dados. É, o Colabora Dados ele surgiu em fevereiro desse ano. Às vezes parece que é muito tempo, mas é, foi em fevereiro desse ano que o Colabora Dados surgiu. E a gente já fez muita coisa, a gente está fazendo muita coisa, então a nossa prioridade agora, é, eu tô falando isso tudo porque tem a ver, eu juro por Deus. É, hoje a gente está com foco em melhorar a acessibilidade do site, melhorar a forma como as pessoas vão mandar bases base de dados para a gente, e, enfim, futuramente a gente também está, hoje a gente tem cápsulas de projetos, projetos encapsulados, que a gente está fazendo aos poucos justamente porque a gente está passando por essa reforma. É, um desses projetos que é, enfim, esse que vai acabar rolando no CODA, é tentar melhorar é, a forma como a sociedade hoje pede informação para órgãos governamentais. Então, se você aí talvez não tenha muito conhecimento sobre como é que funciona isso, mas basicamente é, você pode enviar e pedir informações para o governo, governo federal, estadual, municipal, assim, estou resumindo de uma forma bem mínimo aqui, o negócio todo. É, e se você já enviou, você sabe como é que às vezes é difícil enviar, sei lá, o mesmo pedido para mais de um órgão. É, então, o que vai acontecer no CUDA, vocês já podem olhar lá no site do, do evento, é, eu, a gente conseguiu pensar no, a, a princípio, né, só mesmo um rascunho. É, a gente está pensando em formas de automatizar e facilitar esse envio de lives. Então, o nosso primeiro projeto, o nosso primeiro programa, é, se você, por exemplo, tem o mesmo pedido de lei de acesso para enviar para mais de um órgão governamental, lá no site do SIC, você vai ter que enviar para cada um deles. Então, você vai enviar, vai voltar, vai enviar, vai voltar e vai ficar selecionando cada um deles. É, como eu estava fazendo isso outro dia e eu fiquei tão revoltada, eu falei assim: ah, não, tem que ter uma forma de, de automatizar isso, que eu não estou aguentando, porque são, sei lá, mais de 100 órgãos. É, eu, eu, junto com o João, a gente fez um código onde você simplesmente pode colocar o seu pedido de uma vez só e enviar para esse monte de órgãos de uma vez só também. Então, essa é um dos, uma das coisas que a gente está fazendo. Futuramente a gente pensa em simplesmente colocar todos os órgãos possíveis dentro de caixinhas e você ir selecionando as caixinhas e enviar de uma vez só. Mas, assim, são projetos que a gente está fazendo com calma, principalmente porque a gente não tem muita... É, todos os nossos, Todas as pessoas da equipe elas acabam fazendo outras coisas. Então, é muita coisa para fazer. Mas o primeiro é, rascunho vocês vão conferir lá no CODA. Então, basicamente, é isso. Falei pra caramba mesmo. Eu juro que tinha. <risos> tinha caminhas é. ligando. Ficou a claro, deu pra entender. É, a outra pergunta que, que eu queria fazer é sobre o, o, o bot. É... É. Quantos, é, você comentou que tem esse levantamento que agora não está funcionando nesse momento, mas que uhum. tem esse é, banco de dados aí do, um, dos veículos, veículos dos portais de transparência, né, que, que, que foram identificados como fora do ar. Aí uhum. a minha pergunta era qual é se, se esse acompanhamento ele, ele é ligado ao colabora dados ou, ou se é uma lista à parte assim de veículos que são monitorados e se já teve alguma reação inusitada aí de reações do, dos órgãos públicos ao serem marcados lá no, no que vocês marcam né assim é o, uhum. é o trabalho, não é? Então é, não é uma coisa que inclusive a gente tá, é, a gente precisa fazer, que é a aliança do, do, do, de todas as bases que entram no Colaborados, elas irem automaticamente para o nosso bot. Hoje ela não funciona assim por motivos de programação. Ela foi programado os dois, acabaram sendo programados em tempos diferentes. Uhum. Então não é assim que funciona, mas é uma das coisas que nós estamos hoje fazendo nessa reformulação do, do projeto, do veículo. É, inclusive, aí, se você quiser ajudar alguém aí voltar aqui me dizendo, por favor, ajuda, gente. É, porque acaba sendo isso, assim, todo, você submete para uma e já acaba não entrando no outro. Então, a ideia é que futuramente seja uma coisa só. Então, você, sei lá, coloca o portal de transparência da sua cidade, ele já vai automaticamente tanto para o site, tanto para o bode. É, sobre reações inusitadas, né eu não sei se a galera aí está sabendo... É, a Rose do Serenato, lá no, no começo do ano, ela teve um problema com o Twitter, porque, enfim... Eu, é, o, a Rose do Serenato, basicamente, é o projeto do Serenato de Amor, que avisa sobre gastos é, meio estranhos aí de, de políticos no Twitter, e ela marcava esses políticos no Twitter, né, e, enfim falava, ah, tem gasto meio estranho do deputado X. E aí, marcava a rouba do camarada. Uhum. É, quando, quando a gente escreveu o primeiro código do Colaborabot, a gente fazia exatamente a mesma coisa, só que marcando os órgãos que administravam aqueles sites. Então, a, o Portal da Transparência do Rio Grande do Norte. Que foi um dos, exemplos, um dos portais que a gente tem bastante problema, inclusive. É... A gente marcava o governo do Estado, e, enfim, ficava lá marcada, a galera ia lá, cobrava do, do, do órgão. E a gente também passou pelo mesmo problema do que a Rose, que foi ser bloqueada do Twitter. E a gente ficou um tempo pensando o que, que raios vamos fazer, até que a gente até chegou a conversar com o Kudukos, que é, é, é uma das pessoas que também está ligada aí na Rose eu conversando com o Duques, eu falei assim olha, a ideia é tirar as arrobas e pedir para a galera marcar, porque se a gente eu tinha entendido que a ideia era, o Twitter estava nos bloqueando porque a gente estava marcando as arrobas, então vamos tirar as arrobas e vamos seguir o bonde e aí a gente tirou as arrobas, o que é meio ruim porque a gente não consegue marcar e falar efetivamente com esses órgãos e uhum. é, mas é uma forma que a gente encontrou de continuar fazendo o nosso trabalho. Uh, alguns órgãos, assim, como a gente não está mais conseguindo marcar os órgãos, o que, que a gente faz é pedir para as pessoas marcarem, então, sei lá, a pessoa que segue o bot, ela vai lá e marca o governo X, e aí o governo X dá uma olhada, a maioria não responde. É bem complicado, é, é, tweets... É, usuários, assim, de, de órgãos responderem é bem uhum. raro, mas já aconteceu de terem órgãos que respondem falam, ah, o site está em manutenção, ah, o site está tranquilo aqui. É, enfim, porque basicamente, quando estava tranquilo, ele deixa o escolha que estava tranquilo. mas na hora que o bote eu não estava tranquilo, não estava tão acessível, né? Mas acontece, enfim, a gente está reformulando o bote para ficar melhor também, enfim. Mas, basicamente, foi isso que aconteceu. Entendi. É, bacana. Era, eu acho que era principalmente isso, assim, a gente entender mais, mais aí do ColaboraDados. A gente coloca depois a apresentação é, na descrição do vídeo, é, reforçando novamente o, o convite aí para o pessoal é, participar da oficina no, no CODA, para ter contato aí né, com essa primeira esse primeiro rascunho do, dessa nova iniciativa aí de, de automatização de pedido de lei de acesso à informação que é uma coisa que a gente ainda não tem né, por aqui no, no Brasil e ah, tem, tem uma última pergunta aqui né? é, que bacana o projeto do explorador de pedidos de lá a da ISIS, sobre as bases de dados que vocês linkam no Colabora dados vocês fazem uma revisão periódica desses links e como garantir que, que nada quebre, que esses links não quebrem? É, então, é, como eu disse, eu, a gente faz essa revisão para entrar. De tempos em tempos, alguém, geralmente sou eu, é, outro dia, inclusive, eu cliquei sobre isso, porque eu estava procurando, todos. eu tinha que mandar um pedido de lei de acesso à informação para todos os órgãos governamentais, para todos os estados, semana retrasada. É, acho que foi semana retrasada. E aí, a pessoa aqui estava colocando no Google assim... ESIC, Governo do Estado do Rio de Janeiro. E aí, eu estava olhando todos. Eu falei assim, gente, o que raios eu estou tá fazendo da minha vida se eu criei um projeto que faz exatamente isso? Aí, eu entrei no colaborador e fui entrando. Então, assim, o que acontece é, é geralmente, alguém avisa antes. Porque os sites meio que saem do ar... Eles, na maioria das vezes, o que acontece é um site sair do ar por manutenção, ou instabilidade do servidor do, do, do órgão. Então, geralmente sai por conta disso. É muito difícil, não é impossível, né, como eu falei do, do portal da Copa, não é, é, não, é muito difícil um site simplesmente sair e não voltar. Até porque a gente tem a lei de regulamento que os órgãos têm que deixar aqueles dados ali disponíveis. Mas geralmente o que, que acontece é isso, assim, alguém acaba entrando avisa antes, a gente não dá nem tempo da gente fazer essa revisão, porque sempre tem gente usando. Uhum. E aí a gente vai lá e dá uma olhada. Mas acho que assim, não. Aconteceu acho que umas duas vezes só e eram por, por estabilidade dos sites, não foram sites quebrados. Mas, enfim, se você também souber de alguma se alguém que estiver aí acessando o ColaboraDados ver algum aí, é só mandar para a gente, pode me mandar pessoalmente ou, ou mandar para o ColaboraDados mesmo que a gente vai dar uma olhada. E, e durante esse período que, que o, o bot ficou acompanhando os portais de transparência e identificando, foi possível você falou que tem um, um, uma vontade de né, compilar isso e, e produzir é, um detalhamento, né? mas dá para adiantar se assim, foi possível perceber algum tipo de padrão sei lá, é, às vezes sair do ar na madrugada ou sei lá portais municipais são mais propensos a sair do ar, teve alguma coisa que deu para perceber nesse sentido? É, então, é, geralmente a, a, a, a transparência municipal de todas as três esferas ela é a mais complicada, então a gente Geralmente tem mais problemas para acessar sites municipais é, e também para pedir lá like por sites municipais. Então, assim, eu vejo às vezes um triângulo invertido, quer dizer, um triângulo invertido no caso, que é o, o, o governo federal é mais fácil de você pedir. E quando você vai abaixando do governo federal, estadual, municipal, quando você chega no municipal... É, é muito mais complicado, assim, mas além de pedir, você também acessar o site. Uhum. O que a gente já percebeu, e assim, não é um adianto de informação, porque a gente já deu isso no, no nosso site, é, você pode ir lá acessar. Eu falo você, às vezes eu penso que eu tô falando com o Belisário, gente, mas eu tô falando com você que tá nos ouvindo, eu tô aqui com você, não, Beli, você também, tá, Beli, você pode acessar lá. Mas, é... Você pode acessar o no nosso site, que a gente conseguiu encontrar, é, por exemplo, o nosso, como o nosso bot está no servidor hoje, que não é do Brasil, isso nos facilitou muito para encontrar sites de transparência governamental, sites de, de, de, de transparência que não podem ser acessados fora do país. Então, a gente uhum. começou a entrar nesses sites, né? e aí eu entrava no meu computador e estava tudo bem. E aí, o bot sempre reclamava. E aí, a gente sempre achava que o problema era do bot, né? Nossa, um por que o bot está avisando que o é, um site, acho que, se eu não me engano, o é um site do governo do, do estado do Rio Grande do Norte é um desses sites? Por que está avisando que não entra? E aí, a gente foi olhando, olhando, olhando. E falei, cara, não é possível. E aí, eu, cara, será que é por causa do IP? E aí a gente foi e descobriu que simplesmente tem sites de, de transparência que se você, mesmo sendo cidadão brasileiro, mesmo, sei lá, querendo acessar esses dados, você não vai conseguir se você estiver fora do país. Então uhum. a gente já pediu por meio de lei de acesso à informação, é, por exemplo, em relação dos países que são bloqueados, assim, as respostas foram. Desde a não vamos enviar porque é sigilo, é perigoso enviar quais são os países que são bloqueados. É, tem viórdia que mandou isso para a gente falou, ué, é, é sigiloso enviar que, sei lá, a, a Índia não pode acessar o seu site. Até falando que sim, são esses países aqui, vai ficar assim mesmo porque a gente não, tem medo de perder tudo que a gente tem. E aí a gente mandou um pedido perguntando vocês eles não tinham backup, assim. Que, né? Porque, né, ficar só se garantindo no um site que tá no ar é muito complicado. Mas, assim, a gente descobriu isso e a ideia também é futuramente é, com mais tempo e com mais gente encapsular é, todos esses sites e conversar com esses órgãos falar, olha, não dá para vocês ficarem pedindo das pessoas de atarem no site de vocês só porque elas não estão no Brasil. Né? Porque, enfim, que, que ideia foi essa de proibir é, pessoas X ou Y de acessar dados governamentais, né? enfim mas isso foi uma das coisas que a gente conseguiu descobrir graças ao, ao, ao cupom uhum. Beleza é, a gente está quase já em uma hora aqui, eu acho que dá para ir encerrando, tem mais alguma coisa que você queira é, completar? Não, assim, eu só queria mesmo ressaltar a uh, os uh, nossas issues lá, no, lá no, no. pessoal que sabe programar. É, aproveitando que estamos na Raptoberfest, eu vou só relembrar isso, porque, enfim, para quem é programador, é, para mim é o carnaval da programação. Raptoberfest é para o Brasil, já é. <risos> é inclusive, não vai ter para o Brasil, tá, gente? Mas acho que os ingressos são todos vendidos, enfim. É, para você aí que, que sabe programar, pode ajudar lá, fazendo os tipo, pull requests aproveitar para ganhar camiseta, é, a gente precisa muito de ajuda com programação no site hoje, é uma das nossas maiores demandas e é uma das coisas que mais impedem da gente de fazer outras coisas, como por exemplo esse código aí de automatização de live, então como, como a gente fica preso a outras coisas menores, é, a gente não consegue evoluir em outros projetos que podem ajudar mais pessoas. Então, se você estiver com tempo, souber fazer um negócio, entra em contato, vai lá no nosso GitHub. O GitHub é ColaboraDados, é bem facinho de achar. Também tem link no site. e Enfim, só isso mesmo. Pedindo ajuda aí. Legal. Não, vamos colocar esses links, tanto do ColaboraDados, do GitHub e tudo mais, aqui uhum. na descrição. É... E é isso, queria agradecer a participação, a generosidade aí em compartilhar um pouco com a gente dos bastidores do ColaboraDados e reforçar o pedido aí também para o pessoal apoiar o ColaboraDados, mandar por request, mandar sugestões de bancos de dados, apoiar as iniciativas de dados abertos e transparência no Brasil, sempre importantes. É, também vou botar ali, aqui embaixo na descrição as informações dos próximos webinars, para quem quiser acompanhar. E é isso, obrigado, Judite. É, a gente se vê aí no Coda e, e nos próximos webinars também. Obrigada a você, Beli. Obrigada a todo mundo que assistiu aí. Quem tiver pergunta, tiver com vergonha, depois manda lá no, no Twitter, manda lá no, no ColaboraDados que a gente responde. Maravilha. Boa noite aí. Até mais. Tchau. Tchau, tchau.